Fala galera, aqui é o Ronaldo Macena, idealizador do, do, da fanpage English Experience E eu tô gravando esse vídeo aqui rapidinho, só pra eu poder dizer como é que foi essa segunda semana de aprendizado da língua francesa é, foi bastante corrido para mim essa semana, porque eu estava na imersão do curso de inglês em 7 dias, mas eu consegui, cumprir a minha meta de estudar, e ontem eu tive uma surpresa muito, muito bacana. Primeiro porque eu recebi uma, um post, eu li um post em francês, e eu consegui entender 90% do que estava escrito, isso com apenas 15 dias de estudo, e eu também ontem baixei Shadowhunters, só que eu baixei ele na versão em francês, e eu consegui entender muito, acho que eu entendi cerca de 70%, é claro que o áudio estava em francês e a legenda também em francês e eu consegui assimilar muito bem o que estava sendo falado com as palavras e consegui compreender. Então, assim, realmente o meu método está funcionando. A parte do EQT, né, da audição, está muito boa, está muito calibrada. A parte de leitura, então, nem se fala. Eu estou conseguindo entender muita coisa que eu leio. E o Parler, que é a fala, está se desenvolvendo. né eu acho que para 15 dias o meu desenvolvimento é fantástico. Desenvolvimento que eu não consigo ver, às vezes, em algum aluno que estuda um ano, um ano e meio de francês. Então é essa, essa minha segunda semana, como que está sendo essa segunda semana de estudo. Então, forte abraço. Tchau, tchau.